Jessica. I don't know what you think you saw. Peraí, como é que é? Dê nas costas? Peraí, jogo, tem que ir pra algum lugar? Sim. Tem que voltar? Tem que. Eita! Peraí, eu tô entendendo! Cadê a Lindio? Travou! Ah! Ah, pode é pra cá, ah! então, os cara tá muito nossa cara! Eu pulei! Ah, quebrou a perna, tio! Ah! Peraí, peraí. Vai, deixa eu ver o negócio na nossa cara, Já vai pra esquerda, Já cai, cai no túnel. Vai direita, vai esquerda. Eu vou continuar. O que? Peraí, o que da onde? <risos> é pra cá, tio. Ah, meu tá tá sem saída. Pô, você vai tomar no caneco! Eu joguei pro vídeo vai. Valeu é o túnel, fica o túnel. Continua! Uh, beleza! Mas segue a luz, segue a luz! Ah oh, meu Deus! Beleza, vamos subir na escada aqui, tio. Uh, oh, tá, uh, tá, uh, tá o quê? Tá caindo as paradas, tá caindo tudo. Fuck! Fuck! Len! Olin! Len! Olin! You're pregnant! How? Are you pregnant? I don't want to die. Vamos aqui. I don't want a baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Rapaziada, vamos sair daqui. Não ah, é rabo. A gente que sair daqui. O que que acontece? O cara tá gravando no nevoeiro. Vai é pra frente, vai é pra frente. O jogo. Passei com o sol. Tio. Tava na cara aquela do sol aí que tá verde. Pega Deus aí, não presta atenção no sol aí. Ó, liga a câmera e segue o sol Pai, Chegamos no abismo Diogo Pera aí, acho que é pelo outro lado Tem que dar a volta na pedra aqui peraí, Está rolando uns gravetos uhum. Está rolando Outra árvore aqui trancando o caminho Mas por aqui com certeza deve ter como passar Diogo, ah. não tem, beleza ah, Rapaziada, pera aí Tem uma entrada aqui, não Não acabou a volta Ó, oh, ó, oh, tem uma entrada pra cá, hein? O jogo tava escondendo. Beleza. Muitas você tá cabeçudo, hein? Ah, tá rolando um zanapo. Ó, só seguir o sol, tio. Isso é o sol. Eita! Oh, meu Deus do céu. What the fuck? Oh, meu Deus do céu, hein? Foi fez isso. Ó, oh, encontrar abrigo. Yeah. Vamos encontrar um abrigo. Sim. Beleza, vamos ver se a, a gente acha um abrigo profissional aqui. está fazendo. Como ele ver vendo nada. Ó, oh, chama um parada aqui. Don't hear. We have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Please, help me down. Please, Blake. Okay, okay. Jesus. Be careful. Well, so lucky. Oh, meu Deus, ele sou por okay? ela. I'm coming down. Uh, I'm sorry. Sorry. Bezerro, pode... o que que acontece? Tem uma caminha aberta aqui, ó. I need to Back here. Okay, uh, okay. Só... I just. Okay. Tá aí, tá aí. Respira, isso. vem, oh, é, tá vem. Ah, não! Ah, jogo! Nossa, a Chimbanta veio! Rapaz, já vem puxando a cordinha do trem e tudo mais, tio. Eu tô ligado nos seus desejos, Chimbanta. Pra onde que é o negócio? Ele não tá virando! Por que que não vira, tio? Rapaz, não tem como virar. Carrega a bateria! Não tem mais bateria? Então, dá uma volta! Rapaz, rapaz, tem como dar a volta aqui, pelo menos. A gente já tá ligado! Rapaz, fica ficar esperto, Espero é esperto que ela tá puxando a corda do trem. Pra cá, pra cá. Olha aí. Vou fazer bem na hora que acabou a bateria aí. <risos> Tava fácil. Vai tomar nunca, não tô... Tem como pular. Ah, joguei aí. Sem bateria não tem como não, tio. Eu preciso de reflexos da luz do trovão. O Thor. Ai ah, meu Deus. Vai, vai... Oh. Ela pegou! Se fodeu. Ah. Voltamos! Ai ah, meu Deus, o trem está chegando! Meu Deus... Chegamos, chegamos! Pega essa câmera pinta! O que que acontece? Passou é, tio! Olha! Passamos! Ação oh, e diversão! Ô, louco! Não, não vira, tio! Não tá virando! Sai, sai Como é que é? Dime a Ô Oh louco Chuck Norris, se você Don't está God God por aí, agora God é a sua hora Vamos Venha Chuck Norris Chimbanta virou espetinho, tio, ó. Ah, sua louca, rapaz, Para é. pela quantidade de sangue aqui. F***, f***, ah, vamos, tia. Calma, calma, calma, não precisa xingar, né, o YouTube xinga nós, assim. O que que acontece? Rapaz, é. virou espetinho, hein, ó. Vamos ver as perninhas dela. Rapaz, eu é. vou estudar, vou estudar. Rapaz, a Ximbantas era será altamente periculosa, tio. Beleza aí, ficou no vento. Rapaz, era fácil, eu falei, era só fazer um bastão mágico. Uma, uma só, tio, ó. Oh, meu Deus do céu o Leon fazendo aventura aqui, ele, ele zera o jogo em meia hora, tipo, eu falou pra você. Ah. Segue, segue a parada aqui ó, segue a, olha pra ela e, e corre em direção a ela, tá ficando pior? O Caprinha tá ligado aqui, like conhece esses bosques todos? Eita, peraí, aí, meu vale fogo tio, olha aí tio, fogo com raio. Oh. Pera aí, vamos passar? Não tem, pera aí, né? pera aí da esquerda aqui então. Rapaz, a cabeça dela é gigante com a metade da tela, tia. Tia, pelo amor de Deus, hein. Tá dando em círculos. Ó, chegamos. Segue ali, tio. Segue. Ô, louco. O que foi? Calma, segura. Fazendo o bebê, hein. É o bebê. Tá rolando uma casinha. Capela, capela. Estamos gravando tudo isso, gravando. Oh, meu Deus do céu. O que? É, como que as cruz estão voando? É o vento, ventania. Estão dando uma tempestade ali. esse é, esses fenômenos ali da Singapura acontece muito para aqueles lados ali. Ó, ó a cabania aqui. Será que tem que ver Jesus! Rapaziada, tá rolando tempestade sinistra, é bom ele sair fora? Ah. Só uma parada aqui, será que eu pra cá? É aqui tio, ó. só escadinha pescadinha e já estamos embora, tem casinha aqui, tá tranquilo Temos que cuidar Vamos, então. com o que, peraí Tamo dentro, tamo dentro Jogo! Ah. Rapaziada, não vira tio, segurando a linha aqui, não, não dá pra virar não ó. Rapaziada, a capelinha logo aqui, tio, sala da tortura. Oh meu Deus do céu. Oh shit! Shit, shit, shit! Calma, tia, calma! You need to lie down. Uh, Respira! You can! Respira! You can do this. Oh, Para. God. Wrong. Peraí. Just keep Puxa o bebê! Porra! Porra! você pode fazer isso, ok? Just keep breathing! Força! Oh, Vem, molequinho! Vem, molequinho! Vem, oh, Ai, peraí, oh, tô... keep breathing! molequinho! Vem! Ah, peraí, O molequinho tá vindo, hein? It's... Nossa, escorregou igual uma linguiça! Olha que moleque bonito, tio! Olha aí! Rapaziada, ixi, maria, tio! O sangão! Vem! Vem. Olha, tá sendo muito sangue, hein? Não tem nada aqui! Olin, oh, tem Jesus! Oh, oh, man. Não! Man. Mas eu, você e o bebezinho agora? Man. Rapaziada, é, é sintomas, tipo, quando tá zoando pra cima assim na diagonal, é sintomas. Infelizmente, a não, linha ficou não. pra trás. Ó. Ó. Eles com o bebezinho, tio. Calma aí, bebezinho, calma. Fique calmo. Você tá meio roxinho, tio. Oh, Ô, meu Deus do céu. Vamos passar um paninho nele? O bebezinho tá, tá, tá meio roxo, tá? Mas não, você vê? Tá uma coloração então, minha. Lynn disse que você não even kissed ainda não te amou. O que? Como em Beauty and the Beast? Oh, você quer dizer drama. the play. Ó. Oh. we're estamos for the like a actual night. Como é que é? Uhum. -huh. Nós estamos. Ok. Ok we like cheek kiss cheek kiss so like o é is she your girlfriend? Tell me or else, else não... what? I got you I got you again peguei você outra vez Deus está no paraíso isso é essa é a criança não é não Tio, está comendo muito bacon, hein? pelo amor de Deus Obrigado Já cuidei dos meus filhos você... Eu não tenho poder sobre eles A criança é forte demais Você, você matou para ele Rapaziada, olha isso Deus tem sido silêncio the storm. The birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Peraí, viaja não, tio. Viaja não. Tio. não vamos, vamos sair que dá um rolê. Peraí, mate essa criança? If love anything at all, crush its skull Espero que ele os responda. responda. É. Peraí, seu book! Ah. Você viu, o chulinho, chulinho? Olha, o Loki esvaziou o aquário mesmo, tio <risos> Rapaziada, o Loki tirou a groselha do aquário mesmo, tio Sem piedade Pera aí, tio Oh, meu Deus, sobrou ninguém, só eu vou ser o bebezinho Vem, bebezinho, Aí o bebezinho aqui, é que bonitinho, tio Olha a franginha dele de lado, já nasce cabelo penteado, tio, é chique Rapaziada, olha o bebezinho, ó ah, caverninha, curtiu um o bebezão, hein? <risos> Balança o molequinho, ó, tá no bolso. Pelo menos saiu com o molequinho, molequinho, legal, tio. Legal. Rapaziada, vamos parar de gracinha e zerar esse negócio logo, hein? Deve ter uns helicópteros ali, o Chris Redfield e o Leon já deve estar esperando nós ali embaixo, tio. Vamos ficar esperto, ó. Ó! Rapaziada, pôr do sol bonito, hein? Pôr do sol bonitão. Rapaziada, sem câmera... O quê? Tem câmera ainda? Opa, não tem câmerinha. Beleza. Rapaziada, a tiazinha tá descansando aqui, hein. Ó, ainda. Rapaziada, saída do vilarejo, hein. Parece muito com o vilarejo dos ganados do Resident Evil 4. Pra quem lembra aí da série caverninha, que não assistiu a série Resident Evil 4 no canal do Caverninha. Vamos ver se pertence a série, hein. Você perdeu, vamos assistir. O que que acontece? Chegando no fim aqui, ó, sai. Tá altos locks deitado com sintomas. Rapaziada, o poço. Rapaziada, olha aí, tio. Tem uma fotinha aqui. Vamos trocar ideia. Rapaziada, você quer esse negócio, hein? Logo quer filmar tudo, vai é filmar E aí? Olha o sol. O sol engoliu nós, voltamos pra escola! Hey Blake! Oh Jessica, onde você tá? Try to find me Try to find me! This way, Blake! Jéssica, <risos> Jessica, eu já tô ligado pra sua voz, tio. Já era, já achei dentro do frigo, ó oh, ó oh! Não se preocupe Ela, ela, ela tá Ela tá, ela ela tá... Nunca me, Você nunca me Como é que é? Now the light has gone away Savior, listen while I pray Begging thee to watch and keep and send me quietly to sleep o que que acontece? Chegamos ao final de mais uma série aqui na caverna, beleza? Vamos ficar esperto para essas votações, logo o cabine já estará gravando a nova série na caverna Rapaziada, o final foi meio triste ali, a linha acabou morrendo Mas conseguimos salvar o nosso bebezinho mágico, o que que acontece? Esse meio estranho final ali, o sol acaba engolindo eu, você e o bebê juntos. Talvez fomos para uma outra dimensão. Quem sabe no Outlast 3 vai contar o que aconteceu depois desse episódio. O que, que aconteceu? Beleza, rapaziada, agradeço a todos os compartilhamentos, a todos os likes, Sim. a todas as companhias hereditárias e os comentários e o carinho cavernal que vocês têm para um com os outros e também com o caverninha juntamente com a caverna. Entendeu? Rapaziada, com isso em mente, eu te vejo na próxima.